1, 2, 3, 1, 2, 3 Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games Mais uma vez, eu sou o Will E hoje a gente está com o um segundo episódio da série The Last of Us Como comentei no vídeo anterior A ideia dessa série é justamente a gente conseguir entrar num clima, né? Entrar na atmosfera até o lançamento do The Last of Us Parte 2 então, se você é novo, né, não, esquece, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo aí, a gente vem trazendo bastante conteúdo interessante e nos siga também nas redes sociais. Então, dando um resumo e já indo para o jogo, a gente acabou de encontrar Ellen e a gente tem a missão aí praticamente de levá-la até um lugar seguro. Oh, tirou o cara ainda aí, ó, tiozão. então galera, segue o card aí do, do primeiro episódio, caso vocês não viram ainda, recomendo que vocês vejam o primeiro episódio, é, a gente tá jogando aqui com o Joel, legal, e vamos, né, pra missão, Bora lá Cadê a menina? Vem querida eu oh, sei que tirar um bug no jogo oh. Lembrando que eu estou jogando o jogo no PS4 Pro eu vou subir a 1080p. Não tem nada de item aqui. Opa! Não é item, na verdade, tem isso aqui para levar para lá. ver se não tem nada aqui eu acho que não é, é, é jogo de sobrevivência falar firme. jogo de sobrevivência galera é... eu sou um cara que procuro não utilizar desnecessariamente os itens Minha mãe está me procurando. E eu tenho 14 anos. Não que se importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Hum. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalunos, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando. Se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu cara? Não preciso saber porquê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Nossa! E, e é legal que durante todo o jogo, né, galera, esse. vai construindo essa relação entre os dois, né? Com essas conversas. É, é, é muito louco isso. E aqui, eu comentei né, no vídeo anterior que tem hora que o jogo ele te obriga praticamente a. você não consegue correr agora, por exemplo. Né? Você tem que ir na velocidade do jogo pra interagir para é conversar para realmente ver a história passar. O que tá fazendo? Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Uma curiosidade, galera. A Ellen Page, que fez um to-down. Seu relógio tá quebrado. Pegou, pegou no breu ali agora. Relógio quebrado. Falando, voltando Você ali. Fala enquanto dorme? Odeio pesadelos. É, eu também.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 como está Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Então, como eu comentei anteriormente ali, a Ellen Page que fez um 2-down, fez outros jogos ali exclusivos da Sony. É, a Atriz, a Link Page, ela é a, processou. Não acho estranho A Naughty Dog dizendo que. A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira. A ele foi feito em cima segunda. da aparência dela. Ela perdeu muitos homens, não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Bizarro, né? Tudo bem que parece, né? E o The Last of Us viu depois a sequência dos jogos que a participou, que é a Limpage. E. meio que processou e não ganhou. Mas. meio curioso, né? Assim como a. Pera aí, deixa eu lembrar o nome dela. Matriz que processou a Rockstar. Porque ela aparece na, no load de entrada. Aquela menina de biquíni. Aparece no load de entrada ali do, do, do GTA V. É filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ei, Olha é o um mapa aqui. Tá, chama mapa Você praticamente não usa muito mapa aqui, né? No The Last of Us. Tanto é que o jogo ele não tem nenhuma HUD, né? Só quando você interage. Sobe, se o perigo passou. É isso aí. não vai nos ajudar. Não tem nada aqui, bora lá então. Desligar a lanterninha. Nossa senhora. Não passa muito, Tizia. Nossa, já. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça.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 correr. Entendi. Lembrando que esse jogo, galera, é de 2013. Essa, esse jogo, na realidade, o remaster que eu estou jogando no PS4, ele é de 2014, início de 2014. E vai ser praticamente o que aconteceu, né? o que vai acontecer agora com. Exatamente o que aconteceu com The Last of Us. Esse que eu estou jogando, que ele foi lançado no final da geração do Playstation 3 E relançado, remasterizado para o Playstation 4 é, Eu acho que é o que vai acontecer ali praticamente com, com a parte 12, né? De The Last of Us Parte 2, que ele vai ser lançado no final da geração do PS4 Sem dúvida alguma, né? Para arrecadar um pouco de dinheiro Relançado para o Playstation 5 Estou ouvindo eles. Eu um Merda, baixa se Vai, deixa os instaladores pegar. ver se tem alguma coisa aqui o jogo ele tá ele tem alguns easter eggs se eu lembrar os easter eggs eu vou falando com vocês eu comentei que esse jogo aqui ele se passa né na, no mesmo universo de um umcharted. e tem algumas cenas alguns cenários que do Uncharted 3 que aparece aqui, aqui. no jogo coisa aqui tá bandagem acho que mais nada Aqui, tô indo, tô indo. Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Ainda não nos vê. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muito espécie. Ah, cara. Ah. Tem nada na gavetinha? Eu ler, eu devia ter dado a volta No sofá Agora vai ser tiro né, é o um que eu não queria Esse cara da volta ficou ferrado Vale cada bala, né? Tem um cara com rifle, não sei aonde tem um cara aqui. Essas humanizações os caras não deixam item nenhum. agora ah, não adianta ficar trocando muito tiro agora não, porque. Corre, vem, vem, vem, vem, vem. Olha o oh, oh, oh, bug, olha o bug, olha o bug. Oh, bug. <risos> Nossa, que bizarro, velho. Ai, que bizarro aí, ó. Esse, esse bug eu não peguei, não. Putz, grila. Onde que eu tô? Vou ter que mostrar. Passar... Acho que podemos passar por aqui. Não... Que merda! Mais soldados! O alvo ainda está solto, senhor! E que a roupa tem que ser e volte para o setor Acho que não nos vem. Galera, eu não sei se. Se a gente voltou de onde eu morri. As Deixa eu ver se a gente morreu de onde. A gente iniciou de onde eu morri. Eu não entendi nada. É, foi isso mesmo. Tipo, eu subi aqui e nada, do nada eu morri. Que bizarro. Pô, tem pior que vai contar com uma morte lá, né? No status do jogo, no status final, mas tá valendo. A gente não vai, estar tá querendo platinar nada mesmo, então... Só se divertir. Bora lá. CDFC Não tem nada aqui Não vai dar bug de novo não né? Acho que aqui não tem nada Desça, é por aqui, por esse canto. Acho que podemos passar por aqui não se afaste, ele. Tá. Espere, espere. Vamos, filho. Eles estão me chamando. Vamos voltar na parede. O filho, Vamos lá, vamos lá. Vamos.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 Não manda nada mesmo, hein, Joel? Não manda nada, hein? Bora lá. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Esperamos. ser alguma coisa pra cá Tem. vai morrer de novo e não Enjoy depois subir um barranquinho Que diabos foi isso? Você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Sim. Estamos seguros? Pronto. Opa. Quem procura acha, né? Cadê as meninas? Sete sete municiões. Tão oh, é um buraco tanto. Mas está é o prédio do Congresso. É. Temos que contornar essa bagunça. Esse é o centro da cidade? Era. Agora é um deserto gigante. Se mandar alguma coisa aqui. Você encontrou alguma coisa aí? Não. Procure mais. Fique perto dela agora. Entendi. achando a gaveta. Ixi. Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Agora começa a ficar tenso o negócio... Diário Diário de operação De campo 6 e 8 Chegada no ponto 2438A Contato negativo no ponto de chegada Transferindo patrulha para o oeste Em direção ao centro da cidade 9 horas, contágio negativo 10 e 20 10 e 20 10 e 18, merda, contato negativo 23 11 12, soldado Atwater informa contato visual sonoro de infectado com cordyceps. Cordyceps é, é exatamente aquele, aquele fungo Se vocês procurarem, se não me engano, na CNN, BBC, alguma coisa assim, tem um documentário. E é um, e é um fungo que existe mesmo, que ele é meio que um parasita. É estágio 2. Perto de um prédio, de escritórios destruídos, em movimento para investigar. Vários contatos com infectados dos soldados Atwater, Sarah, Sa, College foram mortos em ação. Eu não Porque não estou conseguindo descer. Tá. sobrepujados Sobrepuxados, recuamos para o interior do prédio aguardando evacuação. Então esse Cordyceps ele de fato ele existe, esquece, tá, galera? É, é um fungo que ele ele ele ele ataca é, principalmente Estalabou. insetos. É o resultado de anos de infecção. Então eles são. cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Com morcegos? É como morcegos? Se ouvir o um estalo, assim que acham você. Parece que o prédio inteiro vai cair. É e aí esse fungo eu expliquei um pouco no primeiro episódio mas esse fungo ele a cabeça. ele ele se aposta do hospedeiro né e a consciência né do, do do hospedeiro praticamente some depois que o que esse fungo né ele ele consegue tomar por completo o ah, o, o, o, o Fumo consegue tomar por completo o hospedeiro é bem bizarro se eu achar uma imagem aqui eu vou colar para vocês entenderem como que é Vou balançar o controle aqui para me ajude aqui fazer barulho na hora dessa não é legal hein Nossa. Sai. Obrigado. Tudo bem? Não é nada. Não é nada, só um. Vamos procurar ah. suprimentos. Merda! Ah, isso foi intenso. Camila falando é um barata. vou sair logo daqui oh, Droga Lá em cima, olha é... Deixa eu ver na sala se tem alguma coisa aí, esperem aí Vamos ver se eu já consigo criar algum item. Não, só consigo criar lâmina por enquanto. Depois a gente vai possivelmente vai conseguir criar mais alguns itens. Principalmente item de. De cura. Tá, comprimido para ter munição aqui em algum lugar que eu vi cheio se tá cheio então vamos, vamos montar vamos montar só duas depois se precisar mais eu monto outra faca que ela é essencial nesse jogo aqui. Bom, show. Eu prefiro o tijolo. Ah. Pra cá não consigo passar. Tem uma porta ali, né? Mas beleza. Me levanta. vou conferir. Vê se dá pra passar. Dourada aí, vai querida. Vamos, instaladores. Tá vai, vai, vai. Isso é um... bizarro, né? Esse bicho aí galera, é um hit kill, viu? É um hit kill, ele, ele pegou já era Eu quero ver se tem algum item pra lá Vamos acabar matando esse cara aqui Ah, Eu falei né, que era um hit kill Não devia ter pulado ali Achei que não ia fazer barulho Mas ah, beleza Eu consigo matar ele. Beleza. Eu sinto assim acha alguma coisa aqui. Beleza. Vai ser útil. Tem um papel aqui. Uma cartinha. Não, isso aqui não é cartinha não, o que é. Aqui em algum lugar, não sei onde. Ah, tá cheio aqui, ó. entendi tem de cura, mas está cheio. Bora. Vamos por aqui. Opa, é legal. Agora você pode montar seus próprios kits médicos. Requer. Acho que é álcool e um. Uma gase. Acho que é isso. Ele, você tá bem? Eu fugi às calmas. Tô bem. Cagona. Né? Vamos lá. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. É, é quase uma família, a né? Tá bloqueada. Mãe, ah, é o pai e a filhinha. Vamos, é mora pra baixo. Essa mora tá cheio de barragem, né? Opa. Um 38, um canela seca é, Entradas de armas Você pode carregar uma quantidade de armas superior à quantidade de coldres que você tem Armas extras são armazenadas em seu inventário e podem ser trocadas por uma arma equipada Selecione uma, selecione uma arma para trocar Segure para exibir seu inventário Altere até que a arma desejada apareça na entrada de, de equipamento E solte isso poderia ser muito mais fácil, né? Isso aqui poderia, isso aqui poderia ser muito mais fácil, ó. Tipo, é, não é tão intuitivo. Vou achar um porrete aqui. Isso aqui é importante. Vamos ver como está. Está lotado aí. Corredores, porém, mulher, fique com a garota. Vou ter um maluco aqui. esse dá para matar desse jeito enfocando o instalador não? Tem que ser na faca mesmo. Cheio, tá? Então eu sei que aqui já tem item de cura, tem outro porrete, tem um tijolão, que tem outro item de cura. Pegar aquele lá primeiro, que ele tá mais longe. Ou isso aqui é melhor? Calma, querido. Dorme, dorme, dorme, dorme. Qual arma que eu tô? Esse arma é mais forte Se eu matei isso aqui, o outro cara lá de trás vê, né? Não, pior que eu outro é instalador Bom, vou fazer o seguinte dá volta por aqui. É, galera, esse jogo aqui tem que ter paciência, senão. Tem mais outro lá que eu não tinha visto. Já era. Beleza. Tá, pode descer. Não foi tão bem sucedido assim porque o cara me viu bem na hora que eu ia pegá-la ali. Ele acabou virando. Vamos sair daqui. Vou trocar o porrete. Vamos procurar itens aqui, obviamente. A gente foi bem até. Nada é, A galera achou que a gente ia passar mal aqui Porque tem item de cura Podia dar um item aí de De munição, arma Aqui Eu procuro evitar o máximo galera Usar arma de fogo aqui porque só que não precisa mesmo, porque ela tem que ser o último recurso mesmo. É, parece que não tem nada. Vamos subir mais uma, ó. porque qualquer coisinha faz um barulho e. Caramba, né? Vai, querida. Essa velocidade que você tá aí. Vai, Tess, anda! Tá, nice espera! Já consigo criar. Viu? Estamos bem. Isso aqui é outro kit. E Tô... Tô bem. Uma tesourinha Porra. A boca, menina. A gente voltar. Pode descansar um pouco. Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo. Você sempre me corta. Bom, dessa vez não. Eu só acredito ver. Acho que a saída. Passei direto. Que buraco, né? Oliver Leaf LLF. Entretanto, estou voltando, meu. Por aqui. Que é um labirinto isso aqui. Bora, menina. Comprimido. Olha a manga dele. Vagalume. É. Eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade. Um coquetel Molotov. Use o Molotov para matar diversos inimigos de uma vez. Um inimigo em chamas pode até pôr fogo em outros. Atire o Molotov com L2 para acertar inimigos atrás. De coberturas. Tenha cuidado com seus suprimentos. O Molotov exige os mesmos ingredientes que kits um encontro Não tem nada, bora lá Uma estação de metrô isso aqui Essa parte, é minha, essa parte é minha chatinha Os estadores conseguem ouvi-lo Quando você está agachado Mova o cursor de leve Para se mover em silêncio Se você for ouvido, pare e espere até que seja Seguro andar novamente Opa, uma faquinha Não sei que tem mais alguma coisa aqui Pistonetes onde tem mais, OK. Tem mais uma faca só. pegar aquele ali Meu, o barulho desse instalador É um negócio muito louco Tchau oh, Os caras conseguiram fazer um negócio Tenso Tem mais alguma coisa para pegar aqui? Calma, tá louco? Tá cheio, não precisa. Por aqui. vamos ver se consigo matar ele. Esse... Vamos. vamos. ver se consigo matar esse último no. Na. Eu consigo matar na no tijolo. Nossa velho! Caramba! De onde vai começar? Bom, o vai começar daqui. Que bizarro, mano. Parece que ele bem na hora que eu ia atacá-lo. É isso, isso que eu queria fazer da outra vez para não ter que Utilizar a faca Acho que como não tem mais nenhum A gente consegue Ver se tem Tem mais algum? Tem mais um corredor ali, ó ah, tem mais um aqui. Vamos deixar nenhum. Eu não gosto de usar todas as facas porque tem algumas áreas secretas que você só consegue abrir se você tiver faca. Aí você acaba perdendo a oportunidade de achar talvez alguns itens bons ali porque você desperdiçou todas as facas ali. Nossa, sobrou nada. Bom, quando ele faz isso geralmente é último. Agora vamos lutear. Ver se tem alguma coisa aí pra gente pegar a Rafa aqui. No mercadinho não tem nada. Esse porrete aqui é legal. Vamos ver se a gente acha dinheiro aqui no caixa. Uma chama, uma munição, vamos ver o. O Derek da livraria está deixando a gente usar o cofre. Quando você chegar hoje à noite, coloque minhas coisas lá. 34378. Ah, onde está esse cofre? Não lembro se tem algum cofre aqui Cofre. Ah, tá aqui, ó. Top! Galera, isso, aí, isso aqui foi uma diferença no final do jogo que vocês não têm noção. Vamos lá para a saída. Aqui não deixei mais nada aberto. Vamos, então, onde as meninas estão? Estou me perdido as meninas. essas engrenagens vai no final me faz uma diferença Ei. não é nada aqui O cego? Minha nossa! Conseguimos mesmo! Consegui. Todo mundo aqui? Okay. Sim. Vamos lá. Que lado vamos dessa? Ah, o congresso fica para esse lado Tá bom, deixa eu ver se tem algum item aqui Aparentemente não então, Vamos embora Deixa eu dar um jeito Nossa. Nossa! Me solta! Galera, bom. Conseguimos ir até bem. São recém-infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui então. Temos que ir. Tesourinha. Vamos lá. Força aí, querido. Força, querido. Panfleto de segurança O Centro de Controle de Doenças produziu esse panfleto sobre a infecção cerebral do Cordyceps, ICC Para aumentar a consciência sobre a prevenção da infecção Histórico ali, ó uh, é, O cogumelo, é um cogumelo, não é um, é um fungo, cogumelo, sei lá Cogumelo Cordyceps é um fungo, é um fungo, de fato Parasitário que pode tomar o controle da mente de um hospedeiro e alternar seu comportamento. Até recentemente, ele havia afetado somente insetos e alguns artrópodes. Isso é real, tá, galera? Até tá essa parte. Uma nova espécie surgiu com a capacidade de atingir hospedeiros humanos. Transmissão. É. Caramba, estou vacilando isso aqui. É... Transmissão. Deixa eu colocar mais um. Ah, as duas formas conhecidas de. Con contração do ICC são respirar os esporos liberados pelos cordyceps entrar em contato com os fluidos corporais de uma pessoa infectada com ICC geralmente sendo mordido incubação depois da infecção inicial o parasita viaja até o cérebro do hospedeiro em um período de um a dois dias a incubação Conclui quando o Cordyceps tomou o controle de todas as principais funções corporais do hospedeiro. ICC estágio 1 Sintomas Paciente com ICC estágio 1 exibe comportamento errático e violento, atacando qualquer um à sua volta. Por fim, o fungo penetra no tecido do hospedeiro para permitir a liberação de esporos no ar. Tratamento Nova vacina para o ICC Nem qualquer tratamento conhecido para aumentar o período de incubação. Diagnóstico a ECC pode ser diagnosticada usando um teste de sangue ou de imagem de microscópio, geralmente administrado pelo ouvido. Poucos minutos depois da contração, os resultados desse teste mostrarão ser positivos. Então de fato, galera, existe esse codiceps e ele é um, é um fungo que ataca principalmente insetos e, e nessa história de ficção do The Last of Us, ele acaba tendo uma mutação Infectando humanos também, causando toda essa bagunça aí. Podemos cortar caminho por aqui. É, isso deu muito certo da vez. Desculpa, é, só tô dizendo. Já tá toda brinca brincalhando. Galera, já temos uma hora de gameplay aí, pro vídeo não ficar mais longo, eu vou salvar o vídeo aqui, agradecer a companhia de vocês nesse episódio 2, eu devo trazer essa semana ainda o episódio 3, com mais curiosidades, a gente batendo um papo aí, jogando um pouco, mais um pouco do jogo, e deixa eu salvar a... Aqui, vou só olhar na sequência. E, mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê, dê essa curtida aí, a tua opinião sobre o que, que você achou do vídeo. É muito importante né, o feedback de vocês para entender o que a gente pode melhorar ou não. E, mais uma vez, obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Valeu! Fui!